Olá, eu sou a Flora da Juridoc. No último vídeo da nossa minissérie sobre gestão de contrato, eu estive aqui com vocês explicando o que é um CLM. E hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento do ciclo de vida de um contrato. Parece complicado, né? Mas não é não, eu já vou te explicar. Você sabia que no total são sete etapas que devem ser cumpridas? Vamos lá! Na primeira etapa, antes de começar com a redação, você precisa definir objetivos e estabelecer metas. A segunda etapa é a etapa da redação, onde você vai colocar por escrito os termos e as condições do contrato. A redação está pronta? Então vamos para a terceira etapa. Nesse momento, você precisa validar seu documento internamente, ou seja, com seus colegas ou superiores. Você sabia que em algumas empresas, talvez seja o caso na sua, esse processo demora semanas, às vezes até meses. É muito tempo, né? E nisso, uma plataforma de gestão de contrato te ajudaria bastante a acelerar todo esse processo. Agora que o documento já foi validado, é a hora da quarta etapa, onde você vai estar negociando o seu contrato com seus clientes ou fornecedores. Agora chegou a hora tão esperada, que é a quinta etapa, a hora de oficializar tudo por assinaturas. Nesse momento, um sistema de assinatura digital pode te ajudar. É simples, seguro e válido juridicamente. A sexta etapa é essencial. E agora, onde eu vou armazenar o meu documento? Você deve ver que esse documento seja arquivado, organizado e fácil de encontrar. Um repositório na nuvem é a solução ideal, porque é super seguro e fácil de acesso. A sétima etapa, que é muitas vezes esquecida, é o gerenciamento do seu contrato. Uma empresa precisa ter os recursos necessários para gerenciar prazos, renovações e relacionamento vigente com seus clientes ou fornecedores. Nisso, um CLM te ajuda a ter a visão sobre todos os seus documentos. E aí, você está pronto para acelerar o processo dos seus contratos? Não perca a minha próxima dica. Eu vou estar aqui falando sobre os benefícios de um CLM. Ah, e se você ainda não assistiu o meu último vídeo, dá uma olhada aqui no nosso LinkedIn. E não esquece de seguir a gente. Obrigada, até mais!